Por mais que os gimbals tenham se popularizado no mercado e hoje a gente tem uma variedade enorme deles, tem muita gente que ainda prefere o bom e velho Sterecan, seja pelo preço deles, pela forma de utilizar ou a carga que eles suportam. E hoje eu estou aqui para mostrar esse modelo aqui da King Joy, que não é só um Sterecan, ele também é um monopé. Então se você já estava procurando um monopé de qualidade, dá uma olhada nesse equipamento aqui que pode ser interessante para você no futuro caso você vá mexer também com o vídeo, tá? Ele tem seções, como eu mostrei agora pra vocês, né? Tem duas seções aqui na parte de baixo. Essa parte aqui de cima não é uma seção, é só pra você descer e subir essa parte aqui pra colocar o, o estéreo de cabeça pra baixo, caso você vá fazer uma filmagem com um plano mais baixo, tá? e o que eu gosto nos Sterecans é que ele é muito fácil para fazer o balanceamento tem muita gente que acha que não, que os Stereys são mais difíceis de balancear do que os gimbos mas tem certas coisas que eu gosto no Sterecam na hora de balancear, que nos Gimbals eu acho um pouco difícil para quem tá começando então o Sterey acaba sendo mais interessante porque é tudo no olho, né, então como ele não tem é, nenhum eixo motorizado, fica mais fácil de você ver se realmente a sua câmera tá balanceando certinho, mas como eu disse para vocês, exige um pouco de prática E eu vou mostrar para vocês como fazer o balanceamento agora. Bom, para fazer o balanceamento, como eu disse para vocês, é bem simples. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a câmera no plate, né, do, do Statican. Aqui, ó, tem um indicador no próprio estéricam, uma flechinha que é indicando o lado que a gente coloca a câmera. E uma vez que a gente coloca, escuta esse estalo, ela tá travada. Então, por mais que ela esteja solta aqui, ela jamais vai sair, né, da base. Aqui na lateral a gente tem a trava, então a gente pode já deixar travado se quiser, e ela fica bem fixa. Uma coisa importante, né, de fazer sempre, é deixar a câmera da forma que você for utilizar, ou seja, se você for colocar algum acessório, é, coloca já é, microfone, né, é, se você quiser colocar obviamente tira a tampa da lente coloca todos os acessórios na sua câmera coloca a telinha de lado se você precisar colocar é, deixa ela do jeito que você vai né, utilizar para depois não ter problema de isso afetar o seu balanceamento tá bom? então coloquei e aí eu vou levantar para ver como que o Sterecam vai se comportar, vocês podem ver que ele está girando né, ele não tá certinho, então a primeira coisa que a gente vai testar é a queda né, então a gente vai colocar o Sterecam aqui de lado e vai pegar aqui e soltar, essa queda vocês podem ver que é até meio assustador para a primeira vez que a gente faz né, porque a câmera tá, tá aqui e tal e a gente solta de repente desce bem, bem, bem rápido. Mas na real não tem problema nenhum, tá? Vocês só deixarem solto porque realmente fica bem fixo aqui na parte de cima. Então não importa o movimento que que fizer, tá tudo certo, não vai, não vai danificar o teu equipamento, tá? Então primeira coisa que a gente vai fazer é esse movimento de deixar cair e tem que cair em mais ou menos um segundo para dois segundos, tá? Então Deixou aqui e soltou. Não não caiu em dois segundos, está é, tá caindo muito rápido. Então vamos soltar aqui, colocar menos peso. Mais uma vez vou fazer o teste. Ó. Botou, botei aqui e soltei. Botei aqui de novo, soltei. Tá vendo que está caindo ainda muito rápido. O então, que, que eu vou fazer? Eu vou Primeiro, mexer essa partezinha aqui, tá? Então, vou descer um pouco mais. Vocês podem ver, ó. Que agora já cai bem mais devagar. Só de eu ter movido essa seção aqui. Então, ó. Um, dois. Aqui já tá bom, mas eu acho que eu vou descer um pouquinho mais. E. Isso, pra mim aqui tá ideal, tá? E aí agora, vamos fazer o resto do balanceamento. Vocês podem ver que ele tá caindo bastante pra frente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar minha câmera pra trás. Puxei minha câmera pra trás. Ó, vocês podem ver que ele já tá ficando mais retinho. Ó, aqui já eu tô sentindo uma firmeza maior. Se eu levanto aqui agora. Ó, eu sinto que ele está caindo um pouquinho para o lado de lá. Aqui na lateral tem. Né, um controle. Para você jogar ela para a direita ou para a esquerda. Então. Mexeu ali. Nossa, vocês podem ver que caiu agora tudo para a direita. Vou mexer aqui de novo. Ó. Só de girar. Esse parafuso, a gente vai vendo que, que ele vai dosando. E aí quando você levantar o seu estéreo e ver que ele não tá caindo nem pra frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda, vocês podem ver que ele tá bem balanceado, ó. Aqui, tô vendo para todos os lados e ele funciona tranquilo. E aqui, ó, você vai fazendo o movimento de panorâmica, se precisar, né? Tem gente que prefere pegar aqui em cima, tem gente que prefere pegar aqui mais para baixo, mas o resultado é bem parecido, tá? E assim como nos Gimbals, quanto mais tempo você gastar fazendo os ajustes finos na hora do balanceamento, melhor vai ser a estabilização. E quanto mais você fazer esse balanceamento, melhor vai ser e mais rápido vai ser, né, para fazer o balanceamento nas próximas vezes. Então quando você não estiver fazendo nenhum job, Pega o seu estéreo, pega o seu equipamento, vai fazendo o balanceamento certinho, vai vendo onde que vai ficando cada uma das sessões, né? Porque você pode soltar aqui, ó, as sessões, né, para aumentar ou diminuir também para interferir, né, no peso, né, do, no peso que vai movimentar aqui o balanço do, do estéricam, tá bom? Então é essa a dica que eu dou para vocês, quanto mais vocês esse, fizerem esse balanceamento, melhor vai ser é, o balanceamento de vocês, quanto mais ajustes finos vocês fizerem, melhor vai ser o balanceamento. Como eu disse para vocês, se vocês soltarem aqui ó, e trazer um pouquinho mais para baixo, ele vai inverter e aí vocês conseguem fazer movimentos aqui, ó, planos mais baixos com o seu estericão, beleza? Então, se você procura já um monopod, esse aqui é uma ótima opção, justamente porque ele já entrega monopod e estéreo tudo no mesmo produto. Ele tem o padrão da King Joy, então ele vem com a bagzinha, né? E também com quatro pezinhos para fazer o balanceamento dele, tá? Então, se você tiver equipamentos mais pesados, tem aqui os quatro pezinhos. E é isso.